Sejam bem-vindos ao quarto módulo do curso de Algoritmos e Programação 2. E nessa videoaula eu vou apresentar para vocês os tópicos que a gente vai trabalhar no transcorrer desse módulo. O objetivo deste módulo, o objetivo principal, é trabalhar os conceitos relacionados a algoritmos de ordenação. E para isso, esse módulo está dividido em duas partes. Na unidade 1, a gente vai trabalhar os algoritmos de ordenação elementares, os mais básicos, que são algoritmos não recursivos. E os três principais que a gente vai trabalhar são a ordenação bolha, o segundo, a ordenação por inserção, e o terceiro, a ordenação por seleção. Todos eles, algoritmos iterativos. E na segunda unidade, a gente vai utilizar os conceitos de recursividade que a gente aprendeu no módulo anterior, para ver os dois principais algoritmos recursivos de ordenação. O primeiro, ordenação por intercalação, também chamado de merge sort, e a ordenação rápida, chamada quick sort. E ao final desse módulo, eu vou também fazer um resumo de tudo que foi visto. O problema da ordenação, ele é um problema clássico na computação e com aplicações práticas. Se você acessar um sisteminha qualquer, possivelmente em algum canto desse sistema, por exemplo, você vai ter a opção de ordenação. Você quer ordenar com base em algum valor, em uma planilha do Excel, por exemplo, você pode ordenar as linhas a partir de um determinado valor. Então, tem aplicações em diferentes contextos. Então, ele é um problema que foi muito estudado em termos conceituais e que possui diversas soluções, inclusive. A gente vai ver algumas dessas soluções ao transcorrer desse módulo. Então, a gente tem diferentes estratégias para resolver o mesmo problema. E a definição básica de ordenação é que, dado um vetor cuja ordem dos elementos é desconhecida, o nosso objetivo é muito simples. A gente quer alterar esse vetor V para que ele fique em ordem crescente ou em ordem decrescente, dependendo do seu interesse. Em alguns momentos, vocês vão ver no material de vocês também escrito, ao invés de ordem crescente, vai estar tá escrito em ordem não decrescente. E ao invés de ordem decrescente, está escrito em ordem não crescente. É só para lidar um pouquinho com os elementos que são iguais também, tá? Mas os conceitos são os mesmos. Então, na primeira unidade, a gente vai estudar três estratégias de ordenação elementares, três algoritmos não recursivos, para que vocês possam entender como a ordenação pode ser implementada de maneira inicial. Mas o nosso objetivo principal neste módulo é chegar nos algoritmos recursivos, que é onde a gente tem o melhor desempenho prático. Então, os três principais algoritmos que a gente vai ver aqui, e a gente vai ver em nível alto, a gente não vai entrar no algoritmo em si, porque os algoritmos vocês vão estudar no transcorrer das unidades, em mais detalhes, são a ordenação bolha, a ordenação por inserção e ordenação por seleção. Eu vou apresentar conceitualmente cada um deles para vocês. A ordenação por bolha, ordenação bolha, ela basicamente também é conhecida como ordenação por trocas sucessivas, porque o que ela faz é comparar dois elementos vizinhos e aquele elemento que for menor ou maior, dependendo do tipo de ordenação que você quer, ele vai sendo deslocado e vai sendo trocado com o elemento imediatamente seguinte, até que ele é colocado na sua posição final. Então, por exemplo, aqui o meu vetor V, ele está desordenado, e se eu fosse aplicar a ordenação por bolha, o que eu faria? Eu ia comparar os dois elementos vizinhos, um a um. Então eu vou comparar primeiro o 50 com o 12. No caso, eu quero aqui um vetor que está ordenado. Como o 50 é maior do que o 12, eu vou trocar o 50 com o 12. É como se eu estivesse deslocando 50 para frente. Eu continuo a comparação, só que agora eu vou comparar o 50 com o 35. O 50 continua sendo maior, então eu troco 50 com 35. Continuando, vou comparar o 50 com 20. 50 é maior? Troco 50 por 20. Comparo 50 com menos 10. O 50 é maior? Troco o 50 com menos 10. Comparo com 26. É maior? Troca. Comparo com 34. É maior? Troca também. Comparo com o 14. É maior? Troca também. Então, ao final de uma rodada de trocas, a gente percebe que o 50 ele acabou de chegar na sua posição final através de trocas sucessivas. Eu vou comparando um elemento que está próximo do outro. É por isso que a gente também chama esse algoritmo de algoritmo por trocas sucessivas. Esse mesmo procedimento vai ser repetido com os demais elementos. Eu vou deslocar o 35 até o final, depois vai acabar que o 34 vai ser deslocado até o final depois o 26 até o final, depois o 20, depois o 14, depois o 12 e depois o menos 10, que só sobrou ele ali. Então esse é o algoritmo que a gente chama de ordenação por bolha, onde vocês verão em mais detalhes como ele funciona no transcorrer da primeira unidade. Ele é um algoritmo que permite ainda algumas otimizações, mas na, em geral ele é um algoritmo pouco eficiente, ou seja, existem estratégias mais interessantes e mais eficientes para se ordenar um vetor. O segundo algoritmo... É, se chama ordenação por inserção. E esse algoritmo ele é similar à maneira como a gente costuma organizar as cartas de baralho em uma mão. Né? Aqui eu, tenho, eu trouxe até um exemplo que simula um pouquinho um baralho. Então aqui vocês estão vendo as cartas de um baralho, eu não coloquei os naipes, porque os naipes não farão diferença, mas aqui são os números de um, de um baralho mesmo. Então vamos imaginar que a gente quer ordenar este baralho, e este baralho está na nossa mão, né? onde a carta 7 está mais à esquerda e o aso está mais à direita. Então, o que a gente faria, teoricamente, uma maneira? A gente vai olhando as nossas cartas e vai tentando descobrir buracos, né? Onde a gente consegue colocar as cartas para que elas fiquem ordenadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o 7. Como eu consigo ordenar o 7 sozinho? Ah, só o 7, por si só, ele já está ordenado, né? É ele ele mesmo, não tem o que fazer. Agora, o que a gente faz? A gente olha para o 3. Então, se a gente pensar numa maneira mais visual disso, é como se a gente separasse uma carta, então eu vou separar o 3 e falar, onde eu consigo colocar o 3 no meu lado que já está ordenado? O meu lado que está ordenado é só o 7. Então eu teria que deslocar o 7 à direita, né, como se eu pegasse a carta e encaixasse ela do lado do 7. Então eu vou deslocar o 7 para a direita, vou abrir um buraquinho para o 3 e ali o 3... Vai entrar no lugar e ali eu vou ter um ladinho da minha mão ali, o 3 e o 7 ordenados. E agora a mesma coisa eu vou fazer com o 6. Vou pegar o 6, vou tirar ele da minha mão e falar, ah, eu já tenho o 3 e o 7 ordenados. Onde eu consigo colocar o 6 com o 3 e o 7 ordenados? Teoricamente a gente pegaria o 6 e encaixaria ele entre o 3 e 7. Que É exatamente o que a gente vai fazer na ordenação por inserção. A gente vai ter que deslocar um pouquinho o 7 para a direita para poder colocar o 6 no meio do vetor, e aí eu tenho 3, 6 e 7 ordenados. E esse procedimento vai se repetir até o final do vetor, então eu vou pegar o 2, vou tirar ele um pouquinho e vou achar um buraco onde o 2 consegue se encaixar. No caso o 2, vai ter que deslocar todo mundo para frente, né? Então o 7 vai ser deslocado para frente, o 6 também, o 3 também, para poder caber o 2 ali no comecinho. E o mesmo vai valer para o as. Vou pegar o as, vou tirar ele da minha mão e vou ver onde eu consigo encaixar ele vou ter que deslocar todo mundo, né, vou deslocar o 7, o 6, o 3, o 2, e vou colocar o AS lá no começo. Então esse é o algoritmo conhecido como ordenação por inserção, que na prática, dos algoritmos iterativos que não usam recursão, é o que apresenta o melhor desempenho. Então, se você precisar escolher um algoritmo de ordenação e você não quer usar recursividade, utilize ordenação por inserção. Porque na prática, esse processo de descobrir um buraco, ele consegue tirar proveito de estar olhando para um pedacinho do vetor que já está ordenado. Então ele consegue parar um pouco antes sem realizar muitas comparações. E a última ordenação é a ordenação iterativa por seleção, que também é uma solução conceitualmente bastante simples. Basicamente, o que essa ordenação vai fazer vai ser ordenar um vetor descobrindo os menores ou os maiores elementos que esse vetor tem até o momento. Eu vou assumir que eu quero descobrir sempre os menores. Então vou pegar aqui o mesmo vetor que a gente utilizou lá no exemplo da ordenação bolha, onde... A cada iteração desse algoritmo, eu vou querer sempre descobrir quem é o menor elemento. Então, vou criar uma variávelzinha chamada menor aqui e vou armazenar o menor elemento até o momento. Então, vou precisar varrer o vetor inteiro descobrindo quem é o menor elemento. Então, primeiramente, eu vou perguntar, o 50 é o menor? Eu não tinha ninguém até o momento, então 50 é o menor. Mas eu vou continuar perguntando, o 12? Ah, o 12 é menor do que o 50, então eu troco a variável menor. 35 não é menor, 20 não é menor, o menos 10 é menor, então eu troco a variável menor. O 26 não é. Então, se eu seguir até o final, eu vou perceber que o menos 10 é o menor que eu tenho até o momento. Só que o menos 10, ele está ali no meio do vetor, e eu sei que ele é o menor, ele deveria estar na primeira posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o menos 10 com a primeira posição do vetor. Então, depois dessa troca, eu sei que o menos 10 ele já está na posição final, quando o vetor estiver ordenado. Ele é o menor elemento. E agora eu vou repetir este mesmo procedimento, só que agora eu vou tentar procurar o segundo menor elemento. Então eu vou começar a partir da segunda posição. E vou começar vendo, olha, 12 é o menor, é o que eu tenho até o momento. E eu vou continuar essa busca até o final, e vou perceber que 12 era o menor que eu tinha até o momento, a partir da primeira posição. A primeira já está resolvida. Né? Então, a partir de agora, eu vou colocar o 12 ali na posição Segunda, segunda posição, ele já está, então não vou ter que fazer muita coisa aqui. Então, prosseguindo, eu sigo com o mesmo princípio a partir da terceira posição, vou procurar o menor elemento, vou varrer todas as posições, e aí eu vou descobrir que o 14 é o menor elemento, só que o 14 está na última posição. Então, para que ele possa exercer a sua posição correta, eu tenho que trocar com a terceira posição, porque ele é o terceiro menor elemento. Então, eu vou trocar o 14 com o 35. Esse algoritmo segue com este princípio até que ele consegue ordenar todo o vetor, sempre descobrindo o menor elemento, até o momento, a partir de uma determinada posição. Então, essa é a ordenação conhecida como ordenação por seleção. Então, o custo da ordenação por seleção ele é similar à ordenação por bolha. Então, na prática, a gente ainda acaba escolhendo a ordenação por inserção, como sendo a melhor ordenação interativa. Mas é importante vocês conhecerem essa estratégia, porque eventualmente vocês podem aplicá-la em outro contexto também. Conhecidos esses três algoritmos de ordenação interativos, a gente parte para a segunda unidade deste módulo, onde a gente vai aprender sobre algoritmos de ordenação recursivos. E o, os dois principais algoritmos que a gente vai aprender são o algoritmo de ordenação por intercalação e o algoritmo de ordenação rápida, que basicamente vão ordenar um vetor utilizando o conceito de recursividade que a gente viu no módulo anterior. E na prática, esses algoritmos apresentam um melhor desempenho com os algoritmos interativos, apesar de que eles consomem, principalmente ordenação por intercalação, ele consome mais memória, mas a gente acaba pagando esse preço para poder obter um melhor desempenho. Então, primeiramente, ordenação por intercalação, como que ela funciona? O conceito de recursividade, ele sempre vai tentar dividir o problema em problemas menores. Então a ordenação por intercalação, primeiro ela vai dividir o vetor pela metade, vai chamar o algoritmo de ordenação recursivamente para as metades e vai ficar dividindo o vetor, dividindo, dividindo, dividindo e vai parar quando o vetor tiver tamanho 1, ou seja, não tem como dividir mais. Depois que chegou nesse tamanho pequenininho, no passo 4, essa ordenação ela vai começar a intercalar os pedaços e gerando vetores ordenados na medida que a recursão vai retornando, que a recursão vai voltando. Então eu peguei um exemplo aqui, o mesmo vetor que a gente usou lá em cima, se a gente fosse ordenar com ordenação por intercalação. Então, a gente primeiramente dividiu o vetor pela metade, como eu disse para vocês, e a gente vai chamar recursivamente o problema para uma metade. Vou chamar primeiramente para a metade esquerda aqui. Ok, continuo dividindo o vetor pela metade e vou chamar recursivamente para o lado esquerdo. Tenho 5012. Continuo dividindo pela metade e vou chamar para o lado esquerdo, que é o 50. Não tem como dividir um vetor de tamanho 1, já chegou no mínimo dele. Então, ali eu já tenho o menor problema que eu tenho, não tem como eu dividir. Então, eu vou voltar na recursão e vou dividir para o outro lado. 50 já está ordenado, né? Sozinho. Vou dividir o outro lado. O 12. O 12 gerou um cara com o menor tamanho possível também. Então como ninguém tem menor do que um elemento, menor do que um vetor. Então, o 12 já está ordenado. Uma vez que eu chego em elementos pequenos que já estão ordenado, ordenados, eu chego no último passo do algoritmo, onde eu começo a intercalar os pedaços ordenados. Então, eu vou combinar o 50 com o 12, invocando o algoritmo que a gente chama de intercalação, para poder gerar um subvetor ordenado. Então, o 12 intercalado com 50 vai gerar um pedacinho 12,50 do vetor que está ordenado. E aí eu começo a voltar na recursão. Então, aquele pedacinho lá em cima, o 12,50, já está ordenado. Agora eu vou para o lado direito daquela metade que eu não, não lidei. Né? Então, eu aplico os mesmos princípios. 35 e 20 eu divido pela metade, corto ali esses caras, vou ter o 35 que está sozinho e 20 que está sozinho. Sozinhos eles já estão ordenados. Então agora eu vou intercalar o 35 com o 20, que vai gerar o 20,35. E aí quando eu vou subir, agora eu vou intercalar o 20,35 com a outra metade do meu vetor que também está ordenada, que é a 12,50. Então quando eu faço essa intercalação, eu gero a metade do vetor totalmente ordenado. E aí desse jeito eu cuidei de todo o lado esquerdo do vetor, através dessas divisões e dessas intercalações. E aí eu vou seguir o mesmo procedimento agora para o lado direito do vetor, novamente. Até que chegue num ponto onde eu tenha a metade direita ordenada e a metade esquerda ordenada. E aí eu vou intercalar as duas metades para poder ter o meu vetor final ordenado. Então, na prática, esse algoritmo merge sort apresenta um tempo de execução, um desempenho bem melhor do que os algoritmos iterativos que a gente viu na média. Tá bom? Apesar de ter um consumo de memória maior, principalmente por conta da intercalação. Porque toda vez que a intercalação é realizada, ele cria alguns vetores temporários para isso. Então, além do custo das chamadas recursivas, ele tem o custo de precisar de um vetor temporário para fazer a intercalação. Mas ainda assim, é um excelente algoritmo. E por último, a gente tem aquele algoritmo cujo nome ele já dá um indício muito bom do seu desempenho. Ele se chama ordenação rápida. O princípio desse algoritmo é o seguinte. A gente vai pegar um vetor inicialmente que não está ordenado e no seu primeiro passo, eu vou escolher um elemento nesse vetor que é um elemento que a gente chama de divisor. Esse elemento, ele vai dividir no passo 2, o vetor em duas partições, onde a partição, o lado do vetor que está à esquerda do elemento, ele vai ser sempre menor do que o elemento divisor, do que o elemento partição. E o lado direito desse elemento, todos os elementos ali, vão ser sempre maiores. Então é como se eu conseguisse pegar um elemento onde todo mundo à esquerda dele é menor do que ele, e à direita dele todo mundo é maior do que ele. Então, basicamente, este ponto, este elemento que eu encontrei, e o lugar onde eu coloquei ele, é basicamente o lugar que ele vai ficar quando o vetor estiver ordenado. Já que a esquerda dele, todo mundo é menor do que ele, e a direita dele, todo mundo é maior do que ele. E aí eu faço uma chamada recursiva para esses dois lados para resolver o problema de maneira recursiva, e no fim das contas ter uma solução. Então, para que vocês vejam aqui na prática o mesmo exemplo, tenho esse vetor V de entrada e eu vou escolher um elemento que eu chamo de divisor ou de partição. Eu vou escolher aqui, nesse caso, aqui, o elemento 26. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o elemento 26 em uma posição do vetor de tal maneira que todo mundo à esquerda de 26 seja menor do que ele e todo mundo à direita de 26 seja maior do que ele. Então, o algoritmo de partição ele faz algumas mexidas no vetor para que isso seja possível, mas ele tem um custo muito baixo. Então, neste caso aqui, o 26 poderia ser colocado nesta posição aqui. Se você olhar, todo mundo à esquerda do 26 é menor do que ele, e todo mundo à direita do 26 é maior do que ele. Mas note que o lado esquerdo do 26 não está ordenado, e o lado direito do 26 não está ordenado. A única garantia que eu tenho é que quem está à esquerda dele é menor do que ele, e quem está à direita é maior do que ele. Apenas essa garantia. Mas eu tenho certeza que o 26 ele já está na posição final dele quando o vetor estiver ordenado. Então o que eu vou fazer agora vai ser chamar recursivamente a mesma ideia para o lado esquerdo, e a mesma ideia para o lado direito, e encontrando partições que vão colocando os elementos já nas suas posições finais. E no fim das contas eu vou ter um momento onde, através dessas chamadas recursivas e de várias partições, eu encontro já um vetor ordenado. E na prática esse é o algoritmo que apresenta o melhor desempenho dentre todos, é, pela eficiência com que essa partição é encontrada e também pelo fato dele não precisar de um espaço de memória intermediário para poder fazer esses reposicionamentos. Ele faz tudo dentro do próprio vetor também. Então, no transcorrer deste módulo, vocês vão ver em detalhes cada um desses algoritmos, vocês vão ver o custo desses algoritmos, tanto os elementares quanto os recursivos, e vocês vão conseguir implementar e visualizar, inclusive na prática, o seu funcionamento e vocês terão uma boa ideia de como implementar o programa da ordenação e, eventualmente, inclusive, utilizar esse conceito, esses conceitos da ordenação, em outros momentos também. Desejo a vocês um ótimo estudo neste módulo.